Uma das coisas que faz uma diferença brutal entre as várias pessoas que tu ouves a comunicar é um critério que se chama congruência. E a congruência pode ser definida, como foi pelo meu mentor John Grinder, quando todas as fontes de uma mensagem comunicam a mesma mensagem. E isto é algo alguém que muita gente falha, porque muitas vezes não estamos a sentir uma coisa e queremos dizê-la por conformidade social. Ou seja, eu vou, por exemplo, responder a um elogio de alguém só porque é bom uh, ser recíproco e também dizer qualquer coisa porque me elogiaram, mas realmente não estou a sentir aquilo. E esse é um exemplo muito curto daquilo que pode ser uma falta de congruência, porque as várias fontes da minha mensagem vão ser, e vão comunicar, se a outra pessoa for perspicaz, vão ser incongruentes, não vão estar a comunicar o mesmo. E a outra pessoa, mesmo que não se aperceba conscientemente, inconscientemente vai receber o impacto da congruência. Porque nós todos recebemos. Quando ouves alguém que realmente quer dizer aquilo que está a dizer e acredita naquilo a 100%, tu recebes essa comunicação com um impacto diferente. Porque todas as fontes daquela mensagem estão a dizer o mesmo. O corpo, a intuação e as palavras. E então aquilo que eu quero que tu faças é começares a ter consciência da congruência da tua comunicação. Tu realmente queres dizer aquilo que estás a dizer e se não quiseres, então apropria aquilo que vais dizer de uma maneira que seja mais congruente para ti. Um exemplo claro disto, como aquele que eu acabei de dar, é se tu quiseres dar um elogio a alguém. Faz esta diferença. Geralmente as pessoas muitas vezes podem não responder como tu estavas à espera a um elogio. E a razão muitas vezes para isso é que o elogio não foi genuíno ou congruente. O que é que eu quero dizer com isto? Não é que tu não quisesse dizer aquilo, mas no momento em que estavas a dizer, estavas já a pensar como é que a outra pessoa ia reagir àquilo e se estarias a dizer bem e se seria a altura adequada para dizer aquilo e já não estavas completamente conectado com o sentimento de dizer aquilo. E então o exercício que eu quero que tu faças é... Quando fores comunicar, por exemplo, testa esta questão dos elogios, sentires algo que queres realmente dizer àquela pessoa, alguma coisa que tu realmente aprecias, diz enquanto estás a apreciar isso. Porque vai ter um impacto completamente diferente. E depois de começares a ter essa experiência, vais poder começar a ter percepção da maior parte das coisas que tu dizes se estão a ser congruentes com aquilo que tu acreditas ou não. E o resultado dessa comunicação vai ser completamente diferente se tu fores congruente. Vemo-nos no próximo vídeo.